Está precisando de seguro para a sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí, família, beleza? Eu sou o Diogo011. Do vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia aí. Porque o lançamento da CB300 Twister fez o valor da Tita 160 despencar. E eu vou contar para você o quanto diminuiu o valor da Tita 160. Beleza? É o seguinte. Saiu o preço da tabela FIP Da minha zona Da 2022 Agora de fevereiro tá Fevereiro de 2023 E houve uma queda no valor Consequência aí do lançamento Da Twister Por causa que agora o pessoal Eu até fiz uma enquete aqui no canal Perguntando qual moto pessoal Gostaria de comprar agora a maioria deu Twister 300, então quer dizer que o pessoal, como o valor das duas motos está bem próximo, bastante gente vai optar por pegar a Twister em vez da Titan. Isso vai fazer o preço da Titan baixar. Já teve o um pessoal aí que comentou que na cidade dele a Honda já está dando um desconto aí para quem comprar a Titan. Que o preço estava muito alto e realmente tem algumas cidades que o valor de 360 é muito alto e como a Twister 300 veio com um valor bom a concessionária vai ser obrigada a baixar o preço da Titan para vender né não adianta eles querer vender a Titan mais cara do que a Twister então vamos lá pelos preços vou começar aí pela Titan 2022 é a minha. Ela tava custando também a FIPE a usada, tá? Tava custando 17.365 em janeiro e caiu para 17.345. Diminuiu pouca coisa, mas era para ter aumentado, na verdade, né? Porque o valor da Titã, na loja 0 km aumentou cerca de mil reais então ao invés de, de aumentar o valor da, da usada Que quando aumenta o valor da, do veículo novo a usada também sobe de preço só que dessa vez não não aumentou de preço e sim diminuiu da Titan 2022 teve um pequeno pequena queda mas a Titan 2023 já teve uma queda maior a moto Titan 160 2023. É exatamente igual a minha Só que ela custa mais caro Por causa que no documento Tá lá 2023 em vez de estar tá 2022 né Só por causa disso O valor é outro Então A 2023 Tava custando 17.946 reais Passou para 17.796 Baixou aí 150 reais uma queda aí no mês de fevereiro a moto que era para aumentar de preço eu tava esperando aí que viesse um aumento de uns 300 400 reais no preço da usada como aumentou mil reais a nova a usada aumenta menos mas aumenta pensei que ia ter um grande aumento agora mas não teve diminuiu e isso Acho uma coisa boa, porque o preço da moto Realmente está muito caro para mim que tem a moto Apesar de eu estar Entre aspas, perdendo dinheiro Minha moto está tá desvalorizando Mas é bom Porque não é certo A moto usada valorizar Certo Você tá desgastando bem Você tá usando, tá acelerando Tá fazendo quilometragem, gastando pneu Gastando as peças do motor E tá valorizando tem sentido isso né mas então tem outro outra coisa que para comprar a moto zero quilômetro provavelmente também vai baixar né como eu falei para vocês em algumas regiões do Brasil já baixou é, comenta aí se na tua região baixou de preço ou não, tá? Não é toda concessionária. Cada concessionária tem seu valor diferente. Por exemplo, a de 300 aqui na minha cidade está 22,5. Em São Paulo está 21,5 e no ABC está 20,5. Então tem essa diferença de 2 mil reais é, de margem. Pra cada região Isso falando só aqui no estado de São Paulo Se pegar aí outros estados Estado da Bahia Estado, se não me engano, estado do Pará As motos costumam ser mais caro lá Não sei por porquê Mas o pessoal cobra mais caro Então o pessoal aí da região Nordeste As motos lá costumam ter um preço maior Vi o pessoal comentando aí Que tinha de 360 160, 160 Sendo vendida lá a mais de 21 mil reais a zero quilômetros Eu acho um absurdo Mas infelizmente é esse o preço, né? Infelizmente, não tem como a pessoa sair lá do Nordeste e vir para São Paulo comprar a moto Acaba não valendo a pena também Mas é isso aí família, esse é o videozão de hoje Pra dar uma notícia para vocês aí que tanto a Titan usada quanto a nova Tá caindo o preço Depois que lançou a Twister 300 aí com esse valor Lançou no precinho, hein Se a Twister continuar esse valor Eu acho que vai aumentar mais ainda a queda de preço da Titan Mas na minha opinião, eu acho que eles vão aumentar da Twister Eu não acredito que eles vão, vão manter não Mas vamos ver, vamos aguardar Tendo mais novidades aí eu trago pra vocês aqui no canal, fechou? Tamo junto aí, até o próximo vídeo, é nóis!